Quer manter o seu cabelo hidratado e liso por mais tempo? Então venha conhecer esse tratamento. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Não tem jeito, cabelo a gente tem que cuidar. Tudo ajuda para deixar os fios quebradiços, opacos, sem vidas e assim de frizz. Além de toda a ação externa como sol, praia, piscina e também de produtos químicos como tintura, descoloramento, relaxamento, alisamento, ainda temos os agentes internos como por exemplo os hormônios que nessa fase da nossa vida eles começam a oscilar e interferir no cabelo, nas unhas, na pele. E temos aquela pessoa que não se hidrata corretamente. Eu sou uma negação para isso. A água é super importante para que você possa estar tá hidratando a tua pele, o teu cabelo e todo o seu corpo. Olha, eu só sei te dizer que problemas não faltam para danificar o nosso cabelo. Mas vim aqui te contar que tem um produto que pode ajudar a melhorar tudo isso. É o Liz Extreme Argan da Charis Professional que promete um tratamento hidratante para os cabelos crespos, rebeldes e sem disciplina, que além de hidratar, promove brilho intenso aos fios. Gravei para você a aplicação do produto e o resultado no meu cabelo. E aí, vamos assistir? E antes de começar a aplicação, a gente faz o quê? A gente lava o cabelo com aquele shampoo anti-resíduo. Então, olha, é difícil mesmo de pentear, tem que ter paciência. Agora a gente vai aplicar o produto. E aí, eu uso esse, essa espátula para retirada e essa quantidade generosa para metade do meu cabelo. Espalho nas mãos e vou aplicando no cabelo, evitando a raiz. E aí, eu faço a mesma coisa para o outro lado: mais uma quantidade generosa, espalho nas mãos e vou fazendo a aplicação, fazendo tipo uma fitagem. Agora, eu prendo os cabelos. E deixo agir o produto por 20 minutos. Agora eu já tirei tudo, já tô tirando o excesso da água pra gente começar a escovar esse cabelo. E aí eu divido em três partes e já começo a parte de trás, olha. E um lado eu já fiz pra mostrar como é que fica o alinhamento. é então uma escova bem simples, tá? Aquela escova caseira, nada demais. Mas olha, o resultado fica muito bom. Olha só. Bom, terminei. Agora jato de ar frio para finalizar e deixar assim, olha, do jeitinho que eu gosto. Olha que resultado legal, gente. Super natural e cheirosinho, claro. Vamos então conhecer o produto. É uma embalagem comum, como qualquer outro creme tem. Ele vem bem, bem bem cheinho, tá? E é um é uma pomada. Então ele assim, ele é bem concentrado, ele é bem denso. Ele tem uma textura que você pode aplicar ele na sua mão, que ele não vai soltar. Quando você for fazer uma aplicação no box, por exemplo, na hora que você pegar com uma espátula e colocar ali na mão para espalhar, ele não desliza. Ele fica porque ele não tem aquela textura muito de gel, sabe? Ele tem uma textura realmente mais cremosa mas nada que se desperdice no box e uma das coisas que eu gosto muito dele é esse perfume ele tem um cheiro maravilhoso eu não sei te descrever é um... é um perfume muito gostoso é muito delicado mas ele fica levemente no cabelo o preço desse produto em média no mercado ele está custando 40 reais Olha, é uma máscara que tem um resultado muito satisfatório. É uma máscara que rende porque ela não é muito líquida, então você não precisa colocar muito produto porque ela acaba envolvendo bem os fios. Então assim, o seu custo benefício vale a pena. Esse produto ele tem alguma, alguns benefícios como, por exemplo, ser livre de parabenos e não ter sal. É um produto enriquecido com proteínas do leite e proteínas do trigo. Essas duas, elas têm como é, objetivo deixar o cabelo mais macio, mais hidratado, o cabelo fica mais sedoso, tudo isso por conta desses dois ingredientes. Além de você observar também que o cabelo ele fica mais ele fica um cabelo mais pesado e mesmo após um tempo tipo dois a três dias aonde é mais ou menos o prazo que eu levo para lavar o cabelo novamente não fica oleoso não fica pesado o cabelo continua sedoso mas ele continua mais ele continua macio e não cria oleosidade ou seja ele não pesa nos meus fios meu cabelo é o cabelo muito fino, então dependendo do produto, ele pode deixar meu cabelo pesado. A orientação da marca é dizer que você pode associar também o uso de uma prancha para ter um efeito do liso como a pessoa gosta. Eu acabei não utilizando a prancha porque eu achei que a escovação ficou tão simples e tão fácil, o alinhamento foi tão bem feito que eu simplesmente não uso. A prancha. Existem produtos que eu acho que fica legal você usar a prancha, dependendo do que eu quero. Mas esse aqui foi desnecessário. Mais detalhes sobre esse produto você encontra lá no blog. Vou deixar o link aqui em cima dos cards, tá legal? Então é isso. Espero muito que você tenha gostado da resenha de hoje. E se gostou, não deixe de dar um gostei aqui embaixo e de se inscrever no canal. Basta clicar no botão vermelho escrito inscrever-se que se encontra aqui ó, embaixo desse vídeo. Então é isso, um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau!